Olá, eu sou a Mia. Dei por mim a pensar de onde é que vinha a minha roupa. Decidi investigar. Para pesquisar informação é necessário saber onde procurar. Temos de ter a certeza que a informação que encontramos não é falsa e nos leva a tomar decisões erradas. Uma t-shirt de algodão gasta 2700 litros de água na sua produção. 2.700 litros de água é o médio que uma pessoa consome em 2 anos e meio. Uma t-shirt de algodão produz 2,1 kg de CO2 e uma de poliéster produz 5,5 kg de CO2. O poliéster é feito de combustíveis fósseis. Nas lavagens liberta microplásticos. Esses microplásticos vão para os rios e oceanos. Entram na cadeia alimentar e acabam nos nossos pratos. Só em Portugal, 200 mil toneladas de roupa vão para o lixo todos os anos. E o que é que eu posso fazer? Trocar a roupa que já não uso com outras pessoas. Uma t-shirt velha pode se transformar num saco de compras. Quando compras roupa, verifica se ela é produzida de forma sustentável. you.